que entender que a palavra é de Deus e não é do homem. Amém. Se esperarmos alguma coisa do homem, com certeza vamos receber coisa de homem. Mas se esperarmos de Deus, receberemos com certeza da parte de Deus. Amém. Porque a Bíblia diz que a expectativa do justo jamais será frustrada. Amém. Então que a nossa expectativa em Deus, nessa manhã, não seja frustrada. Amém. Que nós oiçamos a voz Senhor, de Deus. Deus nesta manhã, Senhor, a tua palavra, tua palavra, não palavra, irmão. tua palavra, não instrução. Poderemos Deus querer ouvir a tua instrução nesta manhã. Ah, Senhor, não ouvimos muitas forças durante o dia. Ouvimos a voz do jornalista no noticiário que não nos trouxe esperança o favor. Ouvimos a voz do médico que piorou a nossa situação. Nós ouvimos a voz do gerente do banco que ainda nos trouxe mais preocupação a mão de alguma coisa que nos trouxe mais mas Senhor, queremos ouvir a tua voz que transforma todas as coisas queremos ouvir a tua voz que molda tudo, queremos ouvir a tua voz que transforma a Deus. em nome do de Santo Deus Jesus a igreja diz amém, amém. amém. mesmo assim em pé ainda nós vamos receber a nossa pregadora com uma forte salva de palmas apresentada com a Graça e Paz, Jesus é. Amém! Graça e Paz, Jesus é. Amém! Por favor, tome seu assento. Estou muito grata de estar aqui hoje com os irmãos. Estou muito grata de estar em casa. E eu disse ali para o evangelista irmão Nelson... Olha essa semana já não vamos dançar mais... Estou com uma sede irmão... <risos> glória a Deus... Glória a Deus... Porque Ele é real e porque eu acredito que Ele está aqui... Amém. Quero louvá-Lo por isso... Quero louvá-Lo por essa oportunidade... Quero louvá-Lo por tudo que Ele é... Acima de tudo que Ele faz... É, o pastor Sadraque ainda não está aqui, mas eu quero tributar a minha gratidão, mesmo que ele não esteja aqui, porque eu vejo o pastor Sadraque em vocês, porque eu creio que geralmente as ovelhas têm um pouco da mata do pastor. Isso é tão bom, é tão bom, porque significa que o pastor está cumprindo com o seu dever. E eu fico muito feliz que mesmo ele estando em Portugal, tem o pastor Glória tem o irmão Nelson, tem toda a equipe de diáconos e anonistas, o louvor, louvor está acontecer aqui, mas tem esse? É é ele tá é um... Glória a Deus! Amém. Então eu tô muito feliz, tributo a Deus minha gratidão pela vida dele, e que Deus continue o abençoando com graça, com bondade Amém. e com soberania. Queridos, é... Eu sou casada, então eu sou casada com um homem íntegro, de caráter irrepreensível. É uma honra ser esposa do Manolo Katawa e ele ficou no Brasil. Temos uma filha de dois anos chamada Silvina, que é a nossa vida, é a nossa paixão. Eu não podia ter filhos, mas Deus nos provou o contrário. O médico disse não, Deus disse sim, sim, sim, sim, sim. Eu tenho um de anos, quero ter mais filhos, porque não existe nada melhor do que gerar vida. Não existe nada melhor, é isso mesmo. A paz a mamãe Deus! Acredito que quando eu digo que estou em casa, meu Deus! Nós dizemos não ao aborto, nós dizemos não à morte. Nós reivindicamos os direitos à vida, porque o nosso Amém. Deus é vida. Amém. Aonde Ele vem, a vida. Amém. Então nós recebemos de Deus a missão de multiplicar a vida. A que recebemos do homem em Cristo Jesus de formar homens e mulheres para fazer a diferença e ser a diferença. Amém. Para a glória de Deus. Sou angolana, não sou brasileira, moro no Brasil há um tempo. Eu fui para o Brasil com um, um pouco depois dos 18 anos. Ah, ganhei uma bolsa de estudo para fazer teologia, de uma ONG interdenominacional. É, me formei em teologia, estou a fazer agora outra licenciatura em pedagogia, estou a terminar. Ah, estou casada há cinco anos. Ah, no Brasil, temos trabalhado pela dignidade humana e para quem conhece um pouco do nosso trabalho, já sabe como é que tem sido o trabalho, essa batalha, para a glória de Deus. Sou escritora, escrevi o meu primeiro livro. Uh alguns anos atrás, porque ele demorou cinco anos para terminar. Eu escrevi todo ele. Quando eu queria fazer a conclusão, eu parei para pensar. Como é que eu vou concluir esse livro? Sabe quando parece que não tem uma conclusão? Quem é escritora? Aqui? Quem é escritora? Quem é escritora? Quem é escritora? Quem é, Quem é, poeta? é a mão Em nome de Jesus, que Deus começa a levantar escritores e escritoras aqui. Porque escrever um livro é ser imortal. É morrer, mas continuar a falar, mesmo que o teu corpo já esteja decomposto. é. E escrevi o primeiro contando como foi, quem eu era antes da conversão Como eu me converti, mesmo sendo filha de pastores, Deus me alcançou aos 16 anos Como Deus teve que curar as minhas feridas Como Deus teve que colocar a mão lá no inferno E me trazer para perto dele, olhar no meu olho e ter uma conversa que eu entendi E só estou aqui hoje porque eu entendi essa conversa Conta também como foi a fase que eu tive que me guardar com um propósito diante do Senhor para me casar mesmo. Amém. Irmãos, quando conheci o meu esposo, eu olhei para ele e disse, cu, não é esse. É como se Deus tivesse olhado para mim e tivesse dito, cu, é esse mesmo. O tempo passou, ele fez o processo de corte, ele veio pedir em casamento eu disse sim e não. Ele disse o quê? Eu disse sim e não. Sim, porque até esse momento que eu tive que dizer sim, ele já tinha tomado meu coração. E eu disse não porque eu disse que o selo da, do momento em que eu conheceria o meu esposo seria quando ele fosse falar com a minha mãe e a minha mãe desse a bênção. Porque eu sou órfã de pai, só tenho mãe biológica, né? E aí... Ele veio para mim, ela falou com a minha mãe A minha mãe quando viu ele, disse assim Filha, quando eu olhei para ele, me lembrei do meu namorado Que eu tinha uns 14 anos <risos> Eu tinha 21 anos, minha mãe nunca nos contou isso Eu disse, opa, acho que chegou a hora E ela disse sim E depois nos casamos e eu encontrei o final do meu livro É assim que termina o meu livro Contando todas as fases do nosso casamento Como foi todo o processo E depois Deus traz outra fase Que é o um livro onde eu escrevo No primeiro eu ainda sou uma menina Acho que no segundo eu já sou uma mulher Porque existem fases Deus usa meninos Mas Deus usa principalmente Homens e mulheres Que crescem em Deus Que amadurecem E que aceitam o processo de passar pelo fogo Lutar com Deus Em PNL e viver e olhar para Cristo e ele olhar e dizer Quem é você? Qual é o teu nome? Por que, que você não me deixa ir? E você olhar e dizer ah, ah, A minha vida depende dessa madrugada Ou você me abençoa ou eu não te largo E é. ele olhar e dizer Você já não é mais Maria Teu nome agora é princesa Você já não é mais Jacó é mais trapaceiro Teu nome agora é Israel Deus é real. Deus trabalha e Deus está aqui, eu creio. Aleluia. Vocês ouviram a pastora Jerusa, O conceito que as pessoas têm de Angola é muito distorcido. Oi, irmão Nelson. Eles pensam que nós moramos nas árvores? Uhum. Que cada um de nós tem um leão? Cheguei já com elas no aeroporto. tão à espera, são poeira Estão a ver telas, né? A que está lá, está funcionário, está tudo certo. É, teve lá uns pra... Angola. Sempre tem umas coisas que. Cada... Mas Deus é bom, Amém. né? Deus é bom e está mostrando que aqui tem um povo bonito, cheiroso, um povo comprometido com Deus, um povo que adora Amém. adorar. Amém. Você viu como rima um povo Amém. que adora adorar? Fica até bonito. E é por isso que eu abri o um canal do YouTube para dizer que nem todo africano cresce com um leãozinho de estimação. Para dizer que nós não moramos nas árvores. Pra dizer que aqui tem praia, porque eles chegam a perguntar se aqui tem feijão. <risos> e eu faço essa cara. Café. Gente! O que está que acontecendo com esse povo? Café. A café. Deus não abandonou Angola e seus análogos. Jamais somos Amém. o povo da promessa. Amém. Eu creio nisso. Amém. Eu quero começar ministrando a palavra, porque é por isso que eu estou aqui. O resto são só detalhes. Você tem a tua vida aí. Eu trouxe mulher esse, conforme eu falei. A mulher falando de mulher esse, gira em torno da conversa que Jesus tem com a mulher samaritana no poço. Uma conversa libertadora, uma conversa restauradora, que fala da identidade da mulher, do propósito da mulher e do destino da mulher. Queridos, eu gosto da palavra de Deus. Abra lá comigo em João capítulo, João capítulo 6 a partir do versículo 66 e diz assim a palavra do Senhor a vista disso muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele então perguntou Jesus aos doze porventura quereis vós também retirar-vos? quereis vós também retirar-vos? respondeu-lhe Simão Pedro Senhor, para quem iremos? Algumas pessoas dizem, Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido, veja, nós temos crido e conhecido que tu... Obrigada porque tu és o Deus Que desmascara todos os outros deuses Estamos aqui Senhor Para reconhecer seu senhorio Sobre as nossas vidas Declaramos que somos teus filhos E assumimos essa posição Com direitos e deveres Com excelência Para tua glória Fala conosco Senhor, Porque tu és benigno e paciente E para tua glória Troca tudo aquilo que não deve estar no lugar e coloca outras coisas para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor. Amém. Em nome de Jesus, continue a honrar, Espírito Santo. Amém. Por favor, tome seu assento. Queridos, eu gosto da palavra do Senhor porque a palavra de Deus ela não vem para mudar somente o nosso comportamento. A palavra de Deus ela não vem para mudar somente a forma como nós falamos, como nós andamos, como nós vestimos. Porque para aqueles que já são batizados sabem que depois que você se batiza, depois que você conhece o Senhor, depois que você faz a metanoia, a conversão, você começa a passar por uma nova fase de reeducação. Porque existe uma cultura do reino, existe uma cultura da terra. Nós somos filhos de Deus chamados. Valores do reino estabelecidos na palavra de Deus. Jesus gostava de falar em parábolas Jesus gostava de usar filosofia E Jesus sabe falar Jesus é lindo porque ele sabe falar Jesus é lindo porque ele deixa Nicodemos, o doutor da lei, de boca aberta Ele fica simplesmente bobinho, como dizem os brasileiros E Jesus dá uma publicada e fala Nicodemos, você Mas você não é o cara E eu gosto de Jesus porque ele tinha um outro humor Ele tinha bom humor Jesus tinha bom humor. E ainda fugindo com um o abrindo parede, ele vai lá no capítulo 4 de João, ele diz assim, vocês saiam daqui. Vão todos comprar pão na cidade. Chama todos, irmã. Eles se pegam e vão. Aí eles vão comprar o pão, porque Jesus mandou. Ele, então vamos comprar pão, porque o rabi mandou. Aí foram lá comprar o pão. Aí Jesus faz tudo o que ele tem que fazer, coloca a mão na alma da samaritana, tira o que tem que tirar, limpa, lava nesta, De repente ele chega e fala assim: Jesus, trouxemos o pão. Jesus olha pra ele e fala assim: O um, meu pão eu comer à vontade. Ah, fala é. sério. Assim. Ele manda pão, depois ele traz pão e fala assim: Não, meu pão não é esse pão que vocês trouxeram. É muito senso de humor. Ah, sabe o que eu vejo? Ele não faz nada por acaso. Ele come. Desenvolvimento e conclusão Ele começou com você Ele vai terminar com você E ele vai fazer bem feito Sabe por quê? Porque o mundo precisa saber que foi ele quem fez Então você vai ser tocado por ele E não vai ser necessário às vezes dizer Eu fui tocado, eu fui tocado As pessoas vão chegar e olhar para você Por que você é diferente E você vai dar aquele sorriso e dizer Porque eu fui tocado Amém Não se justifica. Você não precisa provar nada para ninguém. Existe um Jesus que provou tudo para os judeus, para os, os gregos, para os troiados. Você não precisa provar nada para ninguém. livre se do, do vício de aprovação. Amém. Não seja um viciado emocional. Se me derem um like, então é porque eu tenho valor. É porque eu sou bonito. É porque eu sou sa Não, se não me derem, então. Não, não, não, não, não. não Nos versículos anteriores ele diz assim No 47 ele diz Em verdade, em verdade vos digo Quem crê em mim tem a vida eterna Eu, diz no versículo 48 Eu sou o pão da vida Esse eu sou no original Grego é simplesmente ego em é mim porque nesse momento ele precisa dizer que ele era aquele que estava sendo esperado. E aquele que quando der as costas, ele mesmo será falado. Amém. E suas marcas ficarão... sou soubesse, quem é o que te bem? se vocês não me comerem, estão ferrados Eles ainda começam a falar O que você consegue do capeta? A carne é dele. pensou antes de eu pensar. Ei, ele já respondeu antes de vocês. Ele já fez antes de vocês. Ele, ele, ele é Deus. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Celebremos ao Deus da vida. Deus. Eles começam a dizer esse discurso. Não. Não vai dar. É duro. É duro demais. Mas Jesus continua fazendo isso hoje. Ele continua se revelando para nós de uma forma profunda. Ele quer nos mostrar o que ainda não vimos, nos falar o que ainda não ouvimos, e nos fazer tocar o que ainda não tocamos, e andar em lugares que ainda não fomos. O Espírito Santo fala. A palavra de Deus que ele, ele é aquele que nos guia a toda verdade. Ele fala, Ele fala. A primeira coisa que você já deve fazer quando você acordar, Senhor, fala comigo. E lembra que Ele era omnisciente? Um ele sabia que a declaração dele sobre a carne e o pão ia chocá-los Ele sabia, só que eles, alguns, abriram mão da revelação E aí começaram a se dividir em grupos Três grupos Primeiros começaram a se preparar para ir embora Segundo, os que começaram a se preparar para ir embora Porque viram os outros a irem embora Maria vai com as outras Terceiro, o pequeno grupo que disse esse discurso é duro Eu também não estou a entender nada Mas eu desconfio que isso mesmo que vai me gerar a vida Essa é a solução para os meus problemas Então eu vou ficar aqui Porque aqui é o meu lugar Aqui é o meu lugar Mateus 7 fala sobre a casa estabelecida sobre a rocha quando chegam as confusões, quando chega a incredulidade, quando chega o medo, quando chegam outros ventos, o que nós dizemos, aqui é o meu lugar. Não existe um outro onde eu possa ir, onde eu possa ah, desfrutar da eternidade de suas regalias. Aqui é o meu lugar e aqui eu fico. Quantos grupos você tem sido? O primeiro, o segundo ou o terceiro? E fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que ainda não se vêem. Mas aí não tem caminho, não tem problema. Enquanto eu vou indo, Deus vai fazendo o caminho. Amém. Porque as circunstâncias não determinam os passos dos filhos de Deus. Deus determina. Amém. E enquanto ministrava ontem, eu liberei uma palavra que eu peguei para minha vida enquanto eu falava. Deus não te criou, não te criou para ser influenciado pelo diabo. Deus te criou para ser influenciado por ele. Porque Ele é o teu criador. O diabo sabe alguma coisa de criar. Não. Ele gosta de copiar. Criar. criar mesmo que é bom, nada. Jesus estava os convidando a abrir os olhos para quem Deus não Jesus sabia que muitos estavam ali, desajeitados, sem fé. Sua fé estava abalada E que eles precisariam ouvir a dura realidade Queridos O evangelho não pode nos Temos tendência a ser orgulhosos Temos tendência a nos achar Ah, se não fosse a graça de Deus Amém. A realidade do reino hoje É muitas vezes distorcida Mas a palavra de Deus é constante Amém. Amém. Amém. Passam os céus e a terra, mas a palavra de Deus é constante muda. é chato, Satanás é paciente Satanás, ele não vai te pegar nas tuas fortalezas ele vai te pegar nas tuas fraquezas mas daquelas fraquezas, não que você sabe que é fraqueza, daquelas fraquezas que você não admite que você é fraco porque não existem super homens não existem super espirituais existem pecadores rendidos ao Senhor Amém. e que vencem pela fé, eu sou pecador mas em Cristo Jesus posso ser sacrificado remido, para viver segundo o propósito de Deus Jesus Ele vem mais uma vez E começa a mostrar Eu posso ficar aqui a falar E falar muitas coisas Mas nada disso terá efeito Se você não praticar Amém A palavra de Deus ainda precisa sair daqui E vir no nosso dia a dia a palavra de Deus, ela precisa sair daqui E entrar aqui Sim. A palavra de Deus, ela precisa ser Revelada na nossa vida Depois de ser revelada aqui Amém. Porque senão, ela não vale a pena E acredite Tem coisas que Deus fará Mas tem coisas que você que terá que fazer Amém. isso é responsabilidade tua Porque o desejo do coração de Deus É de transformar a imagem e semelhança Do filho dele E para isso Ele precisa tirar as ele precisa tirar os espinhos Ele precisa tirar tudo que atrapalha Para para que você esteja adequado Para o padrão que ele tem para a tua vida Continuando, vamos caminhar Alguns não suportaram a dura verdade E começaram a se preparar para ir embora Lembra do primeiro grupo? A minha pergunta é Onde você vai depois que você sai daqui? Quem é você lá quando ninguém está olhando? O que Deus realmente acha de você Eu não estou perguntando o que o seu pastor acha de você Eu estou perguntando o que realmente Deus acha de você De 1 a 20, que nota Deus daria para ti? Meu Deus. meu Deus O versículo 5 diz Quem comer a minha carne e beber o meu sangue Permanece Em mim Em Colossenses 2 6. Diz, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele, radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Radicado, a palavra radicados tem a ver com raiz, enraizados, consolidados, domiciliados, algo que possui grandes raízes, resistentes aos ventos, às tempestades, às calamidades. O imbatível que apesar de tudo Continua firme Você lembra vocês? Edificados nele Radicados nele Você anda com ele Ou você anda nele Porque quando você anda com ele Chega uma hora que ele começa a falar umas coisas Te manda umas coisas E você fala Senhor É duro demais Estou aí Rumo à perdição mas quando você anda nele, é diferente. A minha alma está em mim. Se tirar a minha alma de mim, eu morro. Paro de respirar. A minha alma não está comigo aqui. Não existe isso. Ah, nem mesmo a minha sombra está perto de mim. Porque ela tem que me mover. Ela só se move quando eu me movo. Você precisa ser um. Com ele. Você precisa estar nele Mais do que com ele Porque estar com ele É arriscado É arriscado É arriscado demais Nós estamos em tempos difíceis, queridos Jesus estava voltando. Escolha estar nele Escolha estar nele e depois o andar com ele será sua consequência. Ah, e quando você estiver nele, ele vai olhar e dizer: Você também vai? Você vai dar aquele dedos para falar para onde? Tem um outro lugar que não seja esse. E o salmista diz: Uma casa é uma coisa. é o pessoal Senhor que uma coisa é o pessoal Senhor e a buscarei. Que? Eu... A casa do Senhor. E as afinidades. Apedi... Ainda que a minha alma e o meu corpo se consumam. Ainda que a minha carne se Ainda que a minha alma te exaltará. bagunça que Deus ainda aqui, ainda aqui, ainda aqui, ainda. O que que Ou seja, nenhuma situação é, é grande o suficiente para me tirar dele. Amém. Amém. Tudo é pequeno demais. Amém. Mas e a crise? É pequeno demais. Mas e a doença? É pequeno demais. Mas a minha família que não aguentei é pequeno demais. Mas o meu namorado, meu marido que não tem ontem, um você já casou? É fácil falar e... Oh, Jesus! É pequeno demais. É pequeno demais. É pequeno demais. Solteiras, levantem a mão. Deixa eu ver aqui. Levantem a mão. Os mandem, né? Pode estar aqui? Temos visitas aqui. Vocês estão mais com Levanta a mão na hora. Meu Deus. O dia. O Senhor tem o seu na terra. Não, Escolha espera. Não escolha qualquer oferta Não escolha qualquer oferta Satanás é mentiroso E ele quer te fazer acreditar que a idade está passada Aceita mesmo hoje aquele Joãozinho que te gosta desde criança Aquele que te foi na segunda classe Esse Joãozinho paciente Meu Deus Eu estudei no Brasil Eu estava mais já desde que marido não está vivo Eu fiquei até Que uma mulher, quando o marido está chegando, faz fala assim: não, não, eu vou estudar o um pré-missionário, vou fazer missões. <risos> E todas as minhas amigas já casaram E verdadeiramente mesmo já casaram Você é madrinha das filhas dela Chave, panela, tarde lá Todas as contas do bebê de tá, lá E tem sempre aquela que é que fala assim Você também tá, muito marido tá aí com o é? <risos> de... Eu não tava vir, eu disse oh, Deus, parece que tava começando a ver a lista dos meus Joãozinhos Aí tinha lá um irmão Paciente, me espera um tempo disse, olha, parece agora, vai ser a vez Ah, mas Deus mandou o Manoel Katana, mas se Joãozinhos Não atrasa Porque ele não demora É Deus ah, O que ele é de Deus. E quando ele faz Ele faz perfeito Para que todos vejam o que foi ele quem fez E que ele é seja glorificado Nossa fé em Cristo Jesus O filho de Deus Deve ser atemporal atemporal Apesar dos tempos, ela é a mesma. Apesar das circunstâncias, ela é a mesma. Apesar de tudo que muda a sua volta, ela é a mesma. Em Atos, Jesus diz para os discípulos, Ficai em Jerusalém até que do alto sejam... Queridos, eu tenho a impressão que essa igreja gosta da palavra. Eu tenho a impressão que essa igreja gosta de palavra. Deus disse, ficar eu permanecer. Algumas pessoas dizem, permaneci. Não diz assim, ah, esperem lá, vamos lá na casa da, da Maria Madalena, tomei uma sopa, quando acontecer, vamos falar. Cada um fica na sua casa, cada um será alcançado. E o Espírito Santo poderia alcançar cada um no seu lugar. Só que a unidade, ela é, é, é cooperadora do sobrenatural quando Deus quer trabalhar com o povo, com a família, com a nação e com uma geração. Unidade é aquela coisa que você Olha a minha mamãe, é mais bonita que você Você não admite Mas você fala, oh, mas você é tão bonita Aí ele vai mesmo mais que você Você fala, Deus te usa pra me abençoar Amém. Ao invés de você sentir dar um pouco de inveja, não é? Amém. é verdade. E é interessante porque No Brasil não tem isso, mas em Angola tem muito isso Às vezes quando você pergunta assim O, o que, é que está acontecendo? Quando você pergunta muito sobre a vida de alguém A pessoa falar, só parece ter inveja eu não sei quem é o autor dessa palavra que se chama sororidade Sororidade, o conceito de que as mulheres não são, é, compet, não devem competir Não nasceram para competir, nasceram para dar a mão e caminhar Amém. E as mulheres têm mais dificuldades do que os homens. os homens Olha, o homem mesmo... Perguntei no, no marido do teu amigo se ele vai te contar aquele segredo onde eles foram lá naquele dia Não, não estou falando que forma lá, é coisa errada ah, meu, Pega seu telefone e liga pro teu marido Liga ele não vai encontrar e falar. A primeira coisa que o homem vai falar é: já falaste tipo bufuda, É verdade. Sabe o que ele fala? Não posso trair a minha tribo. ajudou a forma como ela acreditou em mim. Essas duas mulheres que vocês estão a vir hoje, elas têm uma estrutura por trás delas. De Quem pagou a minha passagem por casa? Eu não estava pra vir, ela estava para vir sozinha junto. Foi a pastora Jerusa. Ela disse assim, você não fica, vamos para casa, vamos para casa, eu quero ver a minha casa, a tua casa que também tá minha casa. Amém. É professora, é pastora, deixou a igreja dela por um mês. 500 membros ficaram sem pastor por um mês. Quem me tirou de lá? A Ruth. Aí eu fui lá, já ministrei na sede Ô irmão, eu já cometi o erro Já vamos dizer aí, né, irmãos Cometi o erro de falar assim, irmãos né? Me emocionei é já, não é? Os brasileiros são mais emotivos do que nós Quando você fica com você também já fica emotivo Aí eu disse, já, irmãos, eu vou levando Poder sentar Se Deus te responder Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre Se Deus está em silêncio na tua vida Ainda não te respondeu, ainda não te curou Ainda não te tocou Ele continua sendo bom e ele ainda é fiel Espera Confia, acredita oh! Ele é Deus Ele não é Deus Eu quero encerrar Com os dois dedos Que Pedro usa crer e conhecer crer e conhecer ele diz para onde nós iremos nós temos filho que tu és o Senhor e ele diz para onde nós iremos crer e conhecer, querer tornar por verdadeiro por tornar público, tornar por profundo, ver é mais do que olhar ver é perceber e Pedro diz nós vivimos. E o que percebemos Estamos a te seguir E ainda que não entendamos tudo o que estamos a falar Iremos mesmo assim Jesus quer se revelar a nós, amém? Quero que você se coloquem bem por favor Glória a Deus para Deus Jesus quer se, se revelar a nós Queridos, eu acredito verdadeiramente que o Senhor tem levantado uma geração de homens e mulheres angolanos avivalistas avivalistas avivalistas mas para isso é necessário que a nossa mente seja transformada porque é aqui onde acontece diga comigo eu não submeto a minha mente a satanás e claro que a minha mente o domínio de Deus o domínio através do Espírito, do Espírito Santo. Deus quer nos levantar, mas para isso precisamos parar de nos alimentar de migalhas. É tempo de comermos rumo na fresquinha. É, pelo na. Senhor. é tempo de depender do Senhor. É tempo de nos posicionar. É tempo de deixar que Ele mude a nossa essência.